Tropa, vamos primeiro ouvir o que o Dilma falou sobre o caso do Moro. O senhor está acompanhando o plano que foi revelado ontem pela PF? O está acompanhando o plano que foi revelado ontem pela PF para atacar o Moro e as autoridades públicas? Para atacar o Moro e as autoridades <risos> públicas? Eu não vou falar. A risada dele. A risada dele. tá dando risada. Porque Eu não vou falar porque eu, eu acho, acho que é... mais uma ação do Moro. What?! What? What? Não, não, não. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É, é, é visível que é uma armação do Moro. Meu Deus do céu. O Moro colocou 120 policiais na rua, prendeu nove integrantes do PCC, incluindo, inclusive um que foi solto pelo STF, como a gente mostrou no vídeo anterior. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o nível de canalice, cara de pau, é acima de 9 mil, cara Não eu, mas, eu vou, mas eu vou pesquisar, eu vou saber porque da sentença eu Até porque sabendo que a juíza não tava nem em atividade quando deu o parecer para ele Mas isso a gente vai esperar, eu não vou, não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu... Ah, não. Ele acabou de fazer isso. Acabou de atacar sem provas, mas eu não vou atacar sem ter provas. É o maior mentiroso que a humanidade já viu. O maior cara de pau que a humanidade já viu. É uma armação do Moro. É uma armação. É igual a Bolsonaro. Teve as tripas abertas para fora, mas foi uma armação. Claro. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que tá mentindo. Ele tá mentindo, gente. Do céu, gente. Do céu. Isso não é vida real. Isso não é vida real. O que faz jornalistas agora? Como é que fica? Tá? Temos aqui o próprio Moro dando a declaração dele sobre a risadinha do Dil. Tá? E eu vejo hoje um presidente dando risada de uma família ameaçada pelo crime organizado, sugerindo que o próprio ministro da Justiça, do seu governo, que informou que veio um plano desbaratado pela Polícia Federal para meu sequestro e assassinato, teria sido uma armação. Mano, desiste, isso não existe. Dilma, Dilma como você consegue mentir tanto, ó... Oh. Como que tem cara de pau, velho? Então, eu quero perguntar ao senhor presidente da República. O senhor não tem decência? Acho que não. O senhor não tem decência? O senhor não tem vergonha com esse seu comportamento? O senhor não respeita a liturgia do cargo? O senhor não respeita o sofrimento de uma família inocente? O senhor não respeita o combate que os agentes da lei... E aqui eu me incluo como ministro da Justiça, e antes como juiz, o combate que nós fizemos ao crime organizado. Estamos sofrendo as consequências disso, que é um risco que não deveríamos ter. Mas nós assumimos esses riscos e cumprimos o nosso dever. E vou dizer uma co outra coisa, Eternato. Se acontecer alguma coisa com a minha família, a responsabilidade está nas costas do, desse presidente da República. Por favor. Mandou na cara, na lata na lata. Falou o que todo mundo tem falado nas últimas 24 horas. Fazer pouco caso, por rir da ameaça e dessa forma incentivar a violência contra mim e contra a minha família. Uma armação do Moro, cara. Uma armação. Ele só esqueceu de combinar com a base né, toda ali lacradora. Só que ninguém aguenta mais, mano. Você viu que acabou saindo na CNN, o Moro. E aqui nós estamos na rede Goebbels de desinformação tá Vamos ver o que essa jornalista falou sobre o... a ah, questão do ali. Fez uma campanha toda, no... não tem revanchismo, aqui é só love, Lula, paz e amor, Boa Ministério do, do Namor, coisa e tal. Olha, Valdo, eu vou te falar, está é, me parecendo um hashtag vingativo. Em muitas das declarações dele, sim que estão contaminando, geralmente é ministro, assessor que contamina a... o andamento do governo. Com esse tipo de declaração, quem tá contaminando neste momento é o próprio presidente. Globo, mano. Na Globo, tropa. Na Globo, mano. O por Lula, cara, varreira. Ele só esqueceu né? de, de, de combinar narrativa com seus asseclas, com o menininho da Unesco, com o Felipe Feto, né? Vamos lá, será que esse post envelheceu bem? A maior dor do Sérgio Moro vai ter que ser conviver com o fato de que hoje ele só está vivo e seguro graças ao trabalho das pessoas que ele perseguiu e tentou arruinar de todas as formas possíveis. Hã? Mas é uma armação ou é o Lula o salvador? Tá aqui outro post. Né? Alguém perguntou quem mandou matar Sérgio Moro? O Felipe Feto respondeu... Quem mandou matar Sérgio Moura eu não sei. Mas eu sei quem prendeu os responsáveis antes do crime acontecer. A Polícia Federal sob a gestão de Dilma com o Flávio Dino. Então, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, peraí, pera, peraí. Pera, pera, pera, pera, pera. O Lula. Essa foi a narrativa desses pilantras. Não, o PF tá com o Lula, sendo que a operação é do ano passado. Certo? Mas. E aí? Faltou o Dilma combinar com esses desgraçados. Faltou o Dilma falar, Oi, cara, essa vai ser a nossa narrativa falaram cedo demais agora uma armação o Moro armou pegou ali nove bandidos do PCC mais 120 policiais da, da, da Polícia Federal e falou vamos combinar vamos armar contra o Dilma que ri que não tem o que fazer porque ele só sobrou para o Dilma falar direto com a base alucinada acéfala lobotomizada do partido dos traficantes é a única coisa que sobrou pro Dilma. Ele sabe que acabou todas as narrativas, que na internet ele não tem chance nenhuma. Sobrou da risada. Fala que é uma armação. O Moro armou, é claramente uma armação. E ele é tão mentiroso que ele não sabe mais como mentir, velho. Não, eu não vou acusar, mas eu tô acusando. Mas eu vou ter prova, mas eu vou acusar sem prova. Tá louco, cara? Dilma tá derretendo na frente de todo mundo. Porque a era da internet tá aqui, troca que as tias do Zap estão aqui, que os tios do Zap estão aqui, véio. não deixam nada passar, aí faltou, ah, envelheceu muito mal esse post, véio. será que vai apagar? Será que vai? Acho que dura para sempre o print, não é mesmo? E aí nós temos aqui o que realmente está metendo medo na esquerda hoje, o Dilma sabe que essa coisa vai feder. Vai feder pro STF, que soltou esses vagabundos. Então o Moro combinou com o STF também. Olha, solta aquele traficante ali que foi encontrado com 400 quilos de cocaína, um dos mandantes do assassinato do Moro, e ele foi solto pelo STF. Hã? Pelo próprio STF. Enquanto nós estamos sendo perseguidos, calados, censurados, destruídos, inclusive, né, participe da nossa Oitava rifa da nossa vaquinha para ajudar o canal contra a censura, a nossa única forma de sobreviver, certo? Mas, meu Deus do céu, o que está que metendo medo neles agora? Moro aterroriza a esquerda com pedido de CPI do crime organizado. Tem a CPM do dia 8, a CPM do não sei o que lá, do não sei o que tá lá. Esse daqui, quem não assinar, é conivente com o crime. É conivente com os terroristas de verdade. Tentaram não só matar o Moro, mas a torturar filhos dele e a mulher dele. Para darem de exemplo, tem áudios disso. De criminosos falando isso já há um bom tempo. Lá desde a época do áudio cabuloso, do diálogo cabuloso. Que isso, cara? Como é que o cara pode mentir tanto? O que nós precisamos fazer é combater o crime organizado. Nunca ouvi falar de um plano do crime organizado no Brasil para matar um senador. Isso é muito grave. Não porque me envolve, mas por alcançar esse grau de ousadia. Precisamos de um esforço suprapartidário para vencer esse desafio. Como se faz isso? Investindo em inteligência, em combate, na polícia, na segurança pública e aprimorando a legislação, disse Moro. O Brasil não pode ser vencido pelo crime. Esse tem que ser o nosso lema número um. Quando uma organização criminosa como o PCC se sente à vontade para fazer esse tipo de planejamento, ele quer mandar um recado político muito claro. Não se metam com a gente porque a gente revida. Precisamos de uma resposta política firme e rigorosa. Lamento esses episódios. Trouxe muito desgaste emocional para mim, mas temos que reagir como Estado. É de avaliar sim, se de repente... Não seria oportuno uma comissão parlamentar para se apurar mais profundamente para a base dessas organizações criminosas e para ajudar o governo no combate a essa criminalidade, disse o senador. Mano, ele tá mexendo na pedra mais suja do mundo. Do mundo, certo? Ele vai abrir, vai tirar aqui debaixo da pedra, vai ter uns monstros level 1000, mano. Meu Deus do céu. Ainda de acordo com o Moro, os planos contra autoridades públicas têm cunho político de intimidar o Estado. Tem um cunho político, de certa maneira, nesse planejamento, porque ele é simbólico. São atos de intimidação do Estado. Não falam de político partidário, mas sim cunho político de organização criminosa, concluiu. A fala de Moro acontece após a Polícia Federal deflagrar a Operação Sequais, né? A Polícia Federal tá junto com o Moro, com 120 policiais, mais o próprio PCC, que tá lá desde aquele áudio cabuloso. Mano, esses caras é louco, velho. O Dilma ele não tá nem aí mais. Ele sabe que agora é só mentira daqui para frente. É a vontade do Dilma de sobreviver, cara. É o desespero por sobreviver. Essa é a realidade. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Muito obrigado pelo seu apoio e até a próxima. Tchau, tchau.